A vida é feita de histórias, conto uma com o Ney, da Emboava Engenharia, durante uma viagem pequena. Por esses dias, eu e o Ney resolvemos fazer umas visitas aqui na região. Passamos por algumas cidadezinhas, o Ney mora em Santa Rita, Dali passamos por Cachoeira de Minas, é, Conceição dos Ouros, Paraisópolis e fomos até Gonçalves visitar um pessoal por lá. E durante a viagem a conversa vai acontecendo. Então vamos ver uma prosa sobre dentro e fora, a busca espiritual ou a busca de respostas de cada um de nós, como é que aconteceu a coisa com o Ney, como é que aconteceu a coisa comigo. E uma prosa de viagem. ...efeito pra você mesmo, só que não aceita. Então é você busca o defeito e ao mesmo tempo você foge dele, você tem medo dele. Então é o cachorro correndo atrás do rabo. É uma doideira, cara. Doideira e quantas pessoas são assim? Correndo atrás do próprio rabo. Então aceita o rabo que você tem, o focinho que você tem, os seus defeitos, as suas sombras que você esconde aí você tá se amando, você tá gostando de você, a partir desse momento, você gosta de qualquer coisa, você passa a amar a vida, você passa... Então é Agora, aceitar os defeitos não significa compactuar não. com eles e reproduzir eles a, o tempo todo, né? É, é doideira. É aceitar que tem, mas poder trabalhar também para superar aquilo que não tá legal, né? Aí eu te conto uma história, comigo. Então conte a história porque a vida é feita de histórias. Então eu vou te contar uma. Então conte. Passei uma vida buscando autoconhecimento, autoconhecimento, muita terapia, muita terapia, sou grato a todas as terapeutas, inclusive a última eu me apaixonei por ela, que coisa mais, <risos> mas... Olha o Ney mandando recado aí pra não sei quem, né? Não, mas tá tudo bem, foi só uma paixão, a paixão é um perigo que é uma ilusão também, mas tá tudo certo. Buscando, buscando, não, mas eu preciso melhorar, preciso melhorar, melhorar. E aí a gente já tem a resposta. Preciso melhorar, então quer dizer que o tempo todo eu tava achando defeito em mim. Mas achando, mas não aceitando. Então é muito louco, porque... E busquei religiões. E... Pera aí, só um minutinho. Região de Conceição dos Ouros, Estamos indo em direção a Gonçalves. religião, doutrina espírita, que me abriu muito a cabeça para entender que a gente não é só esse amontoado de carne, então tem coisas muito além disso aqui tal, e cheguei até a mecânica quântica na pandemia, estudei mecânica quântica para entender também um pouco mais até do universo, beleza, e buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, eu tava buscando fora E dentro ao mesmo tempo né, porque eu tava achando defeito em mim, ó a doideira, Sei. é de doido isso aqui Só que aí agora eu fui entender Que eu tava buscando beleza, mas eu tava, não aceitava esses defeitos aí, como eu sou de verdade então é uma fuga, o tremendo de uma fuga, essa coisa também de excesso de espiritualidade. É tremendo de uma fuga, porque você fica buscando uma sabedoria e não está vivendo. Então entender a vida é importante, é agora viver ela, é sentir o, o, ela. O cuidado para não ficar só na região da mente, né? Exato. na região do espírito e perder o contato com, com a base, né? É isso. a base terrena, o, o, a matéria. né? É isso. E isso influenciou até na minha dança, porque eu gosto de dançar. Então dança é sentir. Eu faço Kung Fu também. E meu, meu sifu, meu professor fala, Kung Fu é aquilo que você faz repetidamente. E daqui a pouco seu corpo tá fazendo sem pensar. Sem vir automático. Então dança é Kung Fu. Vida é Kung Fu. Sim. Bota casaco. Tira casaco. <risos> Vamos sentir, né? É interessante essas histórias. Mas você tava falando de, de buscar respostas, né? Eu saí de casa moço atrás de respostas. Tá falando no filme você tem câmera frontal? Aí, é. Né? Não. Ah, então tá. É, até tem mas... Não, tá tudo certo. Mas eu tive que sair para buscar respostas e quando encontrei as, as respostas elas estavam dentro. E aí é um paradoxo, né? Porque se estava dentro, não precisava ter saído Mas tive que sair para descobrir Que não estava fora, né? É, e hoje Agora a gente estava tá falando mais cedo Que sair não é mental Quer dizer, a gente fez uma busca muito mental É uma saída muito A gente sai muito, saiu muito da gente E hoje quando a gente silencia A gente vê Que está centrado em nós E a gente buscar fora Mas de corpo e sentimento então a gente tá agora fazendo conexões com novas pessoas, novas frequências, novos ambientes, sentindo e não pensando, sentindo, vivendo novas experiências, novos caminhos, novas pontes. Aí... É, lá na juventude eu saí, saí fisicamente mesmo, ah, né? é? É. Porque aí foi um tempo que... Mas você buscava, ficava buscando. Sim, tava buscando respostas, né? Onde eu tava, não encontrava resposta. Então se ali onde eu estava não tinha resposta, ela devia estar em algum lugar e eu Entendi. saí procurando. Entendi. Então viajei bastante, né? viajei de carona, morei em vários lugares, fiz um monte de coisas diferentes. Você tinha uma inquietação? Pô, não dá nem para chamar de inquietação. <risos> Era maior que isso? Não, inquietação ainda é muito leve, sossegado, né? Mas chega uma hora que quem procura acha, né? E chegou uma hora que encontrei. Pronto, chegamos aqui em Conceição dos Ouros. Uma cidadezinha legal também. Daqui a gente chega ainda em... Passa por Paraisópolis e depois Gonçalves. E aí, estão curtindo? dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, vai, faz isso. Essas prosas precisam se esparramar e aí a gente conta com vocês para fazer essa ponte. E mais do que isso, quero saber aí contigo, como é que está o teu processo? Você tem buscado o autoconhecimento? Tem se perguntado quem é você, o que você está fazendo aqui? Quais teus sonhos, qual o, o futuro que você está planejando para você? Porque é assim, o que a gente faz hoje vai refletir no futuro que a gente constrói. A gente constrói o nosso futuro, não é o outro que faz o nosso futuro. Não é governo que faz o futuro de uma nação. É você que constrói o seu futuro, é você que constrói o futuro de uma nação. Então, o que é que você está buscando? O que é que você está encontrando? As sementes que você plantou lá atrás, são boas sementes? Te trouxeram num lugar legal? Se a resposta for sim, legal. Se a resposta for não, eu não estou satisfeito onde eu, eu estou, bom, aí a possibilidade de mudança de rumo, para construir um futuro alternativo para você. Mas essas são outras histórias num outro tempo. Forte abraço!